Exaltado Entronizado Eu venho te engrandecer Exaltado Entronizado Eu venho te engrandecer Exaltado Tua glória me encanta E me lanço aos Teus pés Me envolvo em Teus braços Tu és santo, só Tu és Tua glória me encanta E me lanço aos Teus pés Me envolvo em Teus braços Tu és santo, só Tu és Eu vivo só pra Te adorar Ammonizado Eu venho te engramar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 Só pra te adorar Te adorar Eu vivo só pra te